Você sabia que você pode ter a vida dos seus sonhos simplesmente treinando a sua mente em apenas 15 minutos por dia? E ainda, você pode realizar milagres quando você descobrir e praticar o seu total potencial mental. A física quântica, os cientistas já comprovaram. Você tem essa força mental que é capaz de atrair e materializar todos os seus sonhos. É somente aprender o método correto. Lembre-se, o que você está vivendo hoje foi a sua mente que criou. Se algo estiver errado com você, a culpa não é sua. Talvez você escolheu errado. Agora eu vou te ensinar como escolher certo o que você quer. Mas, afinal, qual o segredo? Calma! Diga-me, você tem sonhos, por exemplo, encontrar a sua alma gêmea, curar uma doença, acabar com o sofrimento, aumentar a sua renda, conseguir ser feliz? Então me perdoe, mas pare com esta vida que você está levando com tanto sacrifício. Essa vida não é sua. Você nasceu para ser feliz. Por favor responda-me, quanto vale para você conhecer um método onde você poderá controlar a sua mente e transformar a sua vida? Se você considerar gastos com seus medicamentos, consulta médica e outros gastos, o valor é muito baixo. Se eu fosse cobrar o valor de uma consulta minha, que é R$ 180, reais, pois são sete módulos, o curso custaria R$ um 260. Reais. Então clique no botão e tome a sua decisão. Assuma o comando da sua vida e da sua mente. Ou continue no banco de trás, assistindo a vida passar sem participar dela. Inscreva-se agora no curso e tenha acesso à possibilidade concreta de ter saúde mental e física.